Então, emoção vem realmente do emovere, né, então é aquilo que nos predispõe a fazer uma ação. Então, todas as ações que você faz, você está sentindo uma emoção. E o que acontece é que, muitas vezes, como a gente não aprendeu sobre isso, a gente não aprendeu nem até vocabulário sobre isso, a gente não tem acesso a uma parte que é tão importante e que faz muita diferença na nossa vida. Então, você sabe o que é fazer uma prova é, com ansiedade ou uma prova com confiança, né? Você sabe o que é fazer uma apresentação na arrogância, ou uma, uma apresentação no medo. Você pode ter uma entrevista na arrogância, uma entrevista no medo. A sua vida é exatamente a mesma, ninguém sabe mais da sua vida a respeito de você. Então não é uma questão de você saber as informações, mas se você chega na entrevista com medo, você atua de uma maneira totalmente diferente que se você tivesse com confiança, por exemplo. Olá, bem-vindo a mais uma edição do Life Hacker Talks, que são conversas com pessoas inspiradoras aí que vêm se reinventando em busca de mais sentido e liberdade. Minha convidada de hoje é a Thalita Falcamer, uma grande amiga que vem se reinventando aí há uns bons anos. Que eu conheci na minha época passada, quando eu trabalhava na L'Oréal, e a gente se conheceu aí fazendo mestrado na França, tivemos muitas trocas, tivemos um bom ciclo aí, né, dentro do mundo corporativo e ela resolveu se libertar a seguir um projeto com muito mais sentido, com muito mais conexão com seus valores, com aquilo que ela acredita, esse novo ciclo que ela está desenhando e nós falamos sobre emoções, porque quando você se reinventa, quando você busca um novo momento de carreira, existem muitas emoções, medos, ansiedades, angústias, mas também alegrias, esperanças e vários elementos aí que a gente infelizmente não aprendeu a lidar com as emoções na escola, com as nossas famílias, com o trabalho. Então, o lidar com a emoção é fundamental para que você consiga ter uma passagem mais equilibrada, mais plena você não se sinta afetado pelos altos e baixos e pelo turbilhão de coisas que podem acontecer aí ao longo dessa jornada. Então, nesse bate-papo você vai tirar várias chaves para que você consiga implementar aí de forma bem prática na sua vida, da forma como você vem se relacionando com as pessoas ao seu redor, com seus familiares, no seu relacionamento, com os seus filhos, com os seus pais, mas também com você mesmo nesse momento aí, de muito questionamento, de muita dúvida, de muito desconhecido, saber de lidar com as emoções vai te preparar para uma transição muito mais sólida e sustentável. Mas antes de ir pro toque, se inscreve no canal, ativa as notificações e assina o podcast para você não perder nenhuma edição no futuro. Então, sem mais delongas, bora pro toque. Então, Thali, pra galera que tá chegando aí, que ainda não conhece nossa admirada, idolatrada, Thalita Falcana, Conte um pouquinho aí da sua trajetória e me fala como que foi também ao longo desses últimos, esses últimos ciclos de reinvenção, né? Fala um pouquinho do papel das emoções aí. Aí eu acho que vai ficar uma, uma apresentação mais gostosa. Legal. Bom, boa noite, pessoal. Eu sou a Thalita e eu ia a gente se conhece há bastante tempo, vou fazer quase 10 anos já, então, super feliz de, de a gente continuar se acompanhando ao longo dessa, desses diferentes ciclos. Bom, sou brasileira, sou de Londrina, no Paraná, vim aqui passar a quarentena nesse momento, sou estudei psicologia sempre fui apaixonada por entender como as pessoas aprendem, né? Então eu fui, e sou apaixonada também por fronteiras, por novos países, então já na faculdade eu fui estudar em Buenos Aires, eu tinha morado nos Estados Unidos, e chegou um dia na minha vida que eu tava trabalhando com recursos humanos aqui no Brasil, que eu falei, cara, a vida tá boa, mas não tá ótima. Daí eu peguei minhas malinhas e me mudei para França, eu não falava francês, não conhecia ninguém, então o primeiro ano... Foi assim, trabalhei em pub, trabalhei em recepção, né? E, bom, enfim, depois desse primeiro ano, eu acabei entrando no mestrado de Recursos Humanos e fui para Paris e é aí que a gente se conheceu. E, e daí acabei integrando a L'Oréal, né? Então tendo uma um, um percurso aí de mais de 10 anos como Recursos Humanos até chegar a diretora de, de RH da L'Oréal Centro América. Então trabalhei na França. É, trabalhei no, no Brasil, no Rio, então foi um ciclo longo do Rio, e ao mesmo tempo, em paralelo, fiz uma formação que me transformou muito, que foi uma formação em coaching ontológico no Chile, então com o fundador das, dessa, dessa linha de, de pensamento, que é o Julio Olaia, que está vivo até hoje, e aquilo me transformou muito, assim, eu comecei a ter vontade de realizar os meus sonhos. Né, e um dos meus sonhos era fazer um ano sabático, eu sempre achei que isso era... É, Para os europeus, sabe? Esses nobres europeus que passavam né? reajando. <risos> <risos> Passava e eu falei: não, gente, porque não eu, né? Então, eu fiz, né, fiz a coordenação lá com a empresa, negociei com eles, e, e passei um ano viajando sozinha pela América Latina, que foi assim, foi uma descoberta em tantos níveis do que a é, é viajar sozinha, do como eu olhava para a produtividade, né, do que era a América Latina em si. Fiz um, fiz um trabalho de dois meses numa, numa ONG no Guatemala, né, então cuidando de crianças em situação vulneráveis e tal. E daí, no fim desse, desse período sabático, eu voltei como diretora de recursos humanos da L'Oreal Centro-América. Aí já num cargo de comitê executivo, etc, né? Ainda senti o que é esse teto de vidro, senti na pele o que era isso, coisas que eu não achava que existiam, né? Gente, na equipe que não falava comigo porque eu era mulher, gente, como assim? <risos> em pleno 2000, século XXI, Em né? pleno século XXI. <risos> E, e daí eu, eu decidi fazer essa transição, queria voltar para o Brasil e resolvi fazer uma transição saindo da organização. E hoje trabalho com desenvolvimento organizacional, com projetos de diversidade, com coaching é, ontológico. Né, e isso fascinada, fascinada, fascinada por abrir conversas sobre as emoções. né Então, você começou falando, às vezes as emoções ajudam, às vezes elas atrapalham, mas a questão é que elas estão sempre aí. E nós não fomos ensinados, a gente não aprendeu a olhar para elas, a falar sobre elas, a lidar com elas, né? Então, nós temos um, uma tradição, assim, de aprender, de olhar para o mundo, que é extremamente na cabeça. E tem uma outra parte, outras partes, como tanto o nosso corpo, e você fala bastante sobre isso no seu estilo de vida, né? Nas, difer nas diferentes é, caminhos ou, ou coisas que, que você tenta, né? É, e, e também das nossas emoções, daquilo que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 Perfeito. Cara, fenomenal, Thali. Cinco minutos você conseguiu resumir uma história de vida que eu admiro tanto e, e já introduziu o tema aí, galera. Então agora vocês sentiram do que, que a gente vai falar aí pelos próximos 50 minutos. Então, Thali, é, cara, fenomenal. E, infelizmente, você falou, né? a gente não aprendeu a lidar com as emoções. E quando a gente olha a escola, né? que é onde a gente aprende, grande parte do nosso aprendizado na infância vem da escola, vem do papel dos pais, vem de vários pais aí, né? É na, na sociedade, mas a escola tem um papel, os professores têm um papel muito grande, a gente fala pouquíssimo sobre emoção, sobre inteligência emocional, sobre agilidade emocional, então, é, até como você falou, o vocabulário ele é limitado né, para grande parte da população, então explica para gente, porque eu tenho essa curiosidade também, o que, que é agilidade emocional? Legal. Tem muitos termos para a gente falar sobre emoções. Né? Nos anos 90, surgiu o termo de inteligência emocional, que é um termo que vários autores usam e que é muito legal. É, nos anos é, 90, nos anos 2000, mais ou menos, 2015, a Susan David, que é uma, psicanal, uma psicóloga de Harvard, cunhou esse termo de agilidade emocional. Então ele não substitui inteligência emocional, às vezes eles estão falando de coisas paralelas, às vezes eles se cruzam, você pergunta por onde eu tenho que começar, começa por onde você quiser, porque qualquer um deles é legal, mas eu gosto mais de agilidade emocional, porque a inteligência emocional ele me dá um pouquinho essa questão do entender, do analisar, do gerenciar minhas emoções que está aqui na cabeça. Então agilidade emocional da Susan David vai falar, beleza, eu sinto essas emoções, o que que eu faço com isso? Sim. Então vai falar que nesse mundo, que tem tantas mudanças e tanta incerteza, nós mantemos um padrão de rigidez emocional, quer seja, eu agir com, né, com emoção, tipo, no um nível 100, ou emoção, ou não sentir nada, não nos permite que a gente tenha a melhor vida possível. Então, agilidade emocional tem a ver com flexibilidade emocional. Uhum. E, depois, e a gente vai falando na agilidade emocional, de que maneira eu ganho essa flexibilidade. Uma delas a gente já falou, a gente pode voltar daqui a pouco, daqui a pouco nela. Mas é, a agilidade emocional tem a ver, então, com como eu eu a, mais ou menos aceito, né? E reajo com minhas emoções de diferentes maneiras com esse tal de flexibilidade. É como se fosse um goleiro, né, que tá ali parado no centro do centro do gol. E a rigidez emocional é como se esse goleiro, não importa o pênalti que batem para ele, ele cai sempre no mesmo canto do gol, né? Sempre no mesmo canto. Então, eu sempre reajo com as coisas com medo ou sempre com alegria, ou sempre com qualquer uma das emoções. E a gente vai falar de flexibilidade emocional, que é olhar para toda a gama de movimentos de emoções que são possíveis na vida, né? e reagir aquilo que está que tá rolando no nosso contexto desde esses diferentes lugares muito bom isso para ter essa essa agilidade você precisa ter uma uma sensibilidade maior de auto percepção né, que é algo que a grande maioria talvez não tenha e eu me boto é, nessa nessa grande maioria porque eu sempre fui muito racional sempre fui muito mente e aí quando a gente olha aqui para o Ocidente né para para economias capitalistas e sistemas muito voltados para a cabeça, né, é, é normal a gente agir a partir da mente, agir a partir do da compreensão racional das coisas e menos do do emocional, do da intuição, do sentir. E já tem uns anos que eu venho tentando fazer essa mudança, apesar de ser racional, acho que eu nunca vou deixar de ser racional, mas é começar a, a, a agir mais, a partir do coração, né? a partir da intuição, a partir das emoções e, e sentir mais. É que é engraçado que eu estava fazendo, é, eu voltei para terapia há um tempo e ela me perguntava como é que você está se sentindo agora? Aí eu falava, pô, eu acho ou eu penso. Então eu só vinha com termos e verbos racionais, eu não falava eu sinto. Então é impressionante como a gente é doutrinado. Né, a maioria aqui é ocidente e tal, a, a ficar no mundo da razão e menos da, da emoção. Isso parte por desenvolver sensibilidade para começar a sentir quais são esses, esses reflexos naturais que você desenvolveu por um milhão de coisas, traumas e coisas da infância e tal. E como que você é, consegue aumentar esse nível de sensibilidade para você perceber melhor Talvez repetições inconscientes que você simplesmente tem, né? Eu acho que parte, um dos primeiros passos é aumentar essa sensibilidade, essa auto-percepção, ou, ou tem coisas antes até? Super legal. Então, eu até criei um curso sobre agilidade emocional que eu falo dos quatro princípios de como a gente aprende isso. E um deles você já trouxe. E vou até falar em inglês, e me desculpe, vou traduzir depois. Que é o primeiro, que é awareness brings choice. Então, o fato de você colocar atenção em alguma coisa te amplia essa possibilidade de ação totalmente. Então, o fato de você não colocar atenção nisso reduz totalmente esse seu universo. né? Então, se você não presta atenção no que você está sentindo, você vai para aquele lugar de rigidez e você daí não consegue agir de acordo com que o que o mundo, né, o seu contexto está trazendo para você. Então, efetivamente, prestar atenção, trazer essa consciência. Então, uma das metáforas que a gente usa para isso é a respeito da música, né? Então, a, é como se cada um tivesse... Você já viu aquelas festas que cada um tá a sua música? Parece Sim. que ela fala silenciosa, está todo mundo dançando a sua própria música. A emoção é a mesma coisa, né? Cada pessoa é que você olha eles estão dançando a sua própria música, porque a emoção tem a ver com isso, de como eu me movo na vida, com que ritmo eu faço, com que musicalidade eu faço. Então, se você olha a sua última semana, né, posso perguntar para você, qual é, qual, qual é a música, se fosse uma música temática, qual que é a música que toca na sua vida? Foi, tipo, um rock pauleira, foi um violino solo tocando, né? Isso te dá, te dá uma sensação de qual foi a emocionalidade que você, que você tava. Muito bom. O segundo princípio tem a ver com algo que você falou, pra gente aprender a agilidade emocional, é ampliar nosso vocabulário. Ampliar a maneira como a gente fala sobre isso. Então, geralmente eu pergunto para alguém como, como você tá se sentindo, a pessoa vai falar ai nossa, tô com um nó na garganta, tô com um aperto no peito. Tudo bem, tudo isso a gente sente, mas você está descrevendo sensações corporais. Ou, ou a pessoa pode falar, gente, eu me sinto num beco sem saída. Tudo bem também, é muito lindo, mas isso também é uma imagem, né? Para dizer, eu tô com medo, eu tô com angústia. Então, a emoção ela vai ser essa palavrinha aí, né, essa, essa única palavrinha aí. Ou posso perguntar pra você, como é que você se sente? Você fala, nossa, eu posso matar essa pessoa, né, então, eu tenho vontade de dar um soco nela. E você não fala, não, eu tô com raiva, né, e que, que é um sentimento legítimo. É, e a gente, mais ou menos, a gente ficou nesse modo Facebook de emoções, sabe, quando o Facebook só te dava, tipo, like, não like, tipo, é. tô bem, tô mal, tô estressado, tô chateado, acabou. Não tem mais expressão, né. Muito bom. E por que isso é importante? Porque não existe emoção boa ou ruim. não. E cada emoção traz uma mensagem. Cada emoção tem uma sabedoria, tem algo que te traz de mensagem do que está acontecendo à sua volta e de como você pode, inclusive, reagir a isso. Então, aprender a identificar o que eu estou sentindo naquele momento me ajuda a reagir de uma maneira melhor ou com mais flexibilidade a, a, nesse, nesse contexto. Muito bom. Faz sentido? Você... Total, então, você falou de duas, eu já aprendi muito aí, então eu quero saber a terceira e a quarta. Vamos avançar, vamos avançar, beleza. E eu, eu já tenho um monte de pergunta legal aqui também que eu vou fazer, mas eu quero sentir, eu quero, tá vendo? Eu quero sentir a terceira e a quarta, diga pra mim aí. Mas o que, que você tá sentindo nesse momento, agora eu assim, é a terceira e Eu só não deu que você saiu dessa galera. <risos> então, a, a terceira parte tem a ver com efetivamente a agilidade. Então, as metáforas aí são duas, né? E você depois você me diz qual metáfora funciona melhor para você. Uma é do rádio. Então, se eu tô na rigidez emocional, eu ou eu ligo, ou eu ligo o rádio no volume zero, ou seja, nada, ou eu ligo ele no volume 100. Então, eu só tenho esses dois extremos, né? Eu só eu só vivo a raiva na ira, nesse grau extremo da ira. Ou eu digo, não posso sentir raiva, eu, eu, eu escondo isso, invariavelmente eu explodo, né? invariavelmente eu vou para aquele lado de novo. Então, parte do, da agilidade emocional tem a ver com ajustar esse volume, ajustar a intensidade com que eu sinto, porque é ao ajustar a intensidade do que eu sinto nas emoções que eu consigo prestar atenção em qual é a mensagem que aquela emoção tem para mim e consigo agir com mais flexibilidade, de novo, saio daquele lugar fixo do que tem do, do goleiro. né tá. A outra metáfora sobre aprender essa flexibilidade é a da onda. Então imagina que a gente separa a onda em três lugares, né? Se você não expressa suas emoções, você tá naquele lugarzinho assim, antes de você pegar a onda, lá em alto mar, sabe? E que você nunca sai de lá, e, enfim, assim, no fim das contas, você afoga, porque você não sai do mar. Então é aquela coisa de eu guardo minhas emoções, eu não expresso, eu não posso expressar, eu vou como encapsulando, né, guardando isso. E infelizmente na nossa cultura, os homens aprendem muito isso, né? Aprendem a fechar e se fechar muito. O homem muito, não pode muito. chorar, né? não pode chorar, não sinta medo, não seja covarde, etc, né, então tem só algumas emoções que o homem pode, pode sentir, né, que é do seu o garanhão ou de ter raiva, né, só, só é. pode ter, ter duas emoções, tô caricaturando, tá, gente? E tem um documentário muito legal que chama Silêncio dos Homens, que tá no YouTube, que fala bastante sobre isso. O, o lado extremo é o lado daquele que você tá, tipo, levando o caldo da onda, sabe? Então, é quando o medo vira ansiedade, quando a raiva vira a ira, quando a alegria vira a euforia, você já não se controla mais, é, é a onda que está tipo, te levando, assim, sabe? Você está capotando lá, e a gente já viu isso, e já olhou, é, e, já, e já recebeu esses extremos, essas emoções, e é muitas vezes por isso que a gente não quer viver as emoções, porque a gente, já, a gente já sabe a consequência do que é viver essas emoções no, no seu extremo, né? É, ou seja, que é no volume máximo então a agilidade tem a ver com esse meio então imagina que é você entrar nessa onda né então é, é, é fluir com essa emoção é, porque toda emoção ela tem um início, um meio e um fim né? se, ela, se ela não tem um início, meio e fim a gente tá falando de outra coisa né então, mas uma emoção tem um gatilho, um início, meio e fim é, então aprender me diz qual, que é, qual que é a metáfora que, que para você você achou mais interessante a do rádio ou a da onda? Olha, eu achei mais fácil de visualizar, de me visualizar na rádio Acho Legal. mais simples. Legal. As pessoas, cada, um, cada pessoa fala fala de, de alguma coisa. Mas é exatamente isso. É como a gente ajusta esse volume, porque a emoção tem uma mensagem, né? Tem uma mensagem para nós. E esse é o quarto princípio, né? que Como que eu aprendo a identificar qual que é a mensagem, que sabedoria tem nessas emoções. Então imagina que a emoção é como se fosse um, um mensageiro, um garotinho assim que quer falar com você, que tipo, você fecha ele você tira ele do quarto, ele fica batendo na porta, o você, né, você, ele continua vindo, a emoção só sossega quando ela tem espaço, quando ela consegue comunicar, quando ela consegue falar a respeito disso. Fenomenal. Então, é. Não, ficou muito simples a forma como você trouxe, e eu fui, eu fui identificando assim, claramente em mim em pessoas que, que eu já acompanhei também essa questão de você guardar as emoções e você ou só expor o lado positivo das coisas a a meia-verdade. E, e que nem Jung dizia, ele falava eu prefiro ser completo do que ser bom. Hum. É, e, e a gente está numa sociedade do, do feed do Instagram, né? onde a gente só Total. apresenta para o mundo a parte boa, a parte positiva, a parte laicável. Né? Uhum. Então, isso acaba que a gente esconde muitas emoções, até não, conscientemente a gente prefere não acessar e vai botando debaixo do tapete. Isso em algum momento explode, né? Somatiza e imagina que várias doenças hoje que a gente que a gente as doenças da, da contemporâneas, ansiedade, depressão, muito disso vem desse não acessar, desse não enfrentar, porque como você falou lá, ministro, quando você bota luz na sombra é que você consegue entender do que se trata para começar a buscar soluções para aquilo dali. Mas se você nem tem consciência, se você nem bota luz naquela emoção, você reprime completamente. Não tem como você resolver, não tem como você tratar ou, ou melhorar ou evoluir né? como como um ser humano. Você só vai estar olhando para uma parte. Né? E, e nesse momento, aí trazendo um pouquinho para a parte de transição de carreira, porque você já teve várias, eu já tive várias, já tivemos muitas emoções, talvez Sim. reprimimos algumas, talvez Certamente. abraçamos outras, ligamos muito alto o rádio, tanto do lado bom quanto do lado ruim, tomamos soca, enfim, eu acho que, que rolou muita coisa aí, a gente já conversou bastante, né, sobre esses altos e baixos, né, essa montanha russa, né, de emoções, que, que é a vida, né, quando você se permite vivê-la, é, me fala, o que, que você acredita que sejam as principais emoções que podem atrapalhar no momento de transição de carreira? Legal. E quando, quando a gente fala atrapalhar, é, eu, vou, eu vou falar de fechar possibilidades, quer dizer, você limita a sua possibilidade de, de ação, né? Então, uma das coisas que acontece bastante, mas é que acontece bastante em qualquer momento que eu tô aprendendo alguma coisa nova e que as pessoas falam muito, você me falou isso também, que é o medo, né? Hum. Então, de, de sentir o medo quando eu tô atravessando cruzando essa fronteira, a gente fala da zona de conforto, etc. Então eu atravesso ali um limite de algo que eu já sabia, já conhecia, e vou para aquilo que, que eu não sei, né? E uma das definições do medo que eu gosto muito é que o medo tem duas partes, né? E depois eu vou falar das outras emoções, a gente tem resignação, tem ressentimento, é, e elas todas podem ter essa, essa raiz, pode ter raiva, pode ter a raiz no medo, mas queria falar um pouquinho sobre o medo, porque ele é super importante nesse processo. E o medo tem duas partes, tem duas grandes partes, uma é a percepção de uma ameaça ou de uma perda, né, eu vou perder algo ou algo tá me ameaçando, mas a segunda parte do medo, que é a chave do medo é, e eu não tenho recursos para lidar com isso. Então, vamos excluir o medo que a gente sente quando a nossa integridade quando algo ameaça a nossa integridade física, né? Então, o Leão do... chegou na selva. É, exato. <risos> Ela chegou na selva, o avião tá caindo, eu, eu tô sendo assaltada, né, tem uma arma na cabeça. Isso, isso é, uma, é uma ameaça ali real, algo pode acontecer com você. É, e isso, e a gente está programado, né, aí para ter esses níveis de, de adrenalina interna para reagir com isso. Mas se você olhar a maior parte do momento que a gente sente medo, a gente não tá falando de uma ameaça real ou física, né. É, na verdade, muitas vezes a gente está tá falando de uma ameaça, de uma percepção, de um risco que é emocional. Então eu posso perder o status, eu posso perder uma relação, eu posso perder várias coisas que tá muito mais ligadas a, a, a mais essa parte de conexão. Mas por que que é importante olhar para isso, né? Porque é, uma, uma parte é o que eu posso perder ou uma ameaça e eu não tenho recursos para lidar com isso. Então, provavelmente, por exemplo, uma pessoa que é demitida, desligada e que é herdeira, tem lá um monte de dinheiro na conta, ou seja, tem vários recursos, ela não vai sentir medo de perder esse emprego, provavelmente, porque ela tem recursos para lidar com isso. Um exemplo mais, mais simples, né? Eu posso estar andando sozinha, eu posso estar andando numa rua de noite escura, né? E, e sentir medo, mas se eu tenho alguém comigo, ou se eu tô de carro ou se eu tenho, sei lá, alguma maneira de me proteger eu, não, eu vou sentir menos medo então o medo é o gap entre a percepção que eu tenho da ameaça da perda e os recursos que eu tenho para lidar com isso por que isso é importante? Porque a mensagem do medo são duas mensagens a partir daí que é uma, se eu olho para algo que eu posso per perder, a pergunta para mim é, o que, que é importante para mim que eu preciso cuidar? Então se eu tenho medo de perder, sei lá, namorados é, eu, o, o que o medo está significando para mim é que aquela, aquela relação é importante para mim, que aquilo me importa. Então, se eu não olho para esse medo, eu não presto atenção para essa relação que é importante. Hum. E a segunda parte do medo é: eu não tenho recursos para lidar com isso. Então, a pergunta que a gente responde aí é: quais são os meus recursos? O que, que eu tenho? Né, quais são os meus recursos para lidar com isso? E eu não digo só recursos é, materiais, mas são recursos também cognitivos, emocionais, né, do que a gente traz, as conexões que a gente tem. Então, quando eu penso no, no, no trabalho, no serviço que você faz, né, para as pessoas que estão é, em transição, que estão mudando de vida, isso tem a ver com, puxa, eu identifico que é importante para mim cuidar do que eu vou fazer do meu trabalho, e eu tô buscando os recursos, as pessoas, as conexões, o conhecimento que eu preciso para enfrentar eles. Então, quase nunca vai ser o medo no volume zero. Quase nunca. Mas como que eu ajusto daí esse volume do medo? É prestando atenção naquilo que é importante para mim e prestando atenção em quais são os recursos que eu tenho para lidar com isso. Muito bom. E é, e é muito foda o que você falou, porque... É... Tem dois aspectos que eu queria reforçar. Um em relação aos recursos, que você pode tirar uma foto da onde você, dos recursos disponíveis naquele momento, mas você também pode pensar no seguinte: quais são os recursos que eu então tenho que ter, buscar, para, é, buscar né? É. Para minimizar esse medo. Que uhum. é o planejamento, né? Para muita uhum. gente, né? É o planejamento financeiro, são as economias que você pode fazer. É você Total. entrar num curso, é você entrar numa mentoria, é você fazer o um processo de curso, é, E é levar para o lado da ação para você. Né, fazer uma bela análise, de beleza, para eu chegar até lá e reduzir, minimizar esse meu medo, eu vou precisar de tais recursos e depois um plano de ação para atingir esses recursos, como né, uma coisa bem simples. Agora, é, você falou também do medo em relação... Muita gente, eu vejo com muita gente que eu, que eu, que eu trabalho também, a galera fica criando um medo ilusório, inexistente uhum. ainda, uhum. que é o um medo das possibilidades futuras daquilo dar errado. Então, a galera fica viajando no futuro, a partir de conceitos do passado também, então a galera fica indo para o futuro, indo pro passado, ficando depressivo por causa das coisas que já devia ter se reinventado há 10 anos e não se reinventou, agora tá muito velho, agora tem filho, então eu estou depressivo, paraliso, ou eu fico, e se, que é o mundo do... aí ah, e se não der certo, e o medo de errar, que alguém falou, e o medo da, do julgamento, o medo do fracasso, medo daquilo, medo da... E, mas só que eles não aconteceram ainda, não tem ninguém uhum. com uma arma na sua cabeça, né? Uhum. O, o leão não tá correndo atrás de você. Então, é... Para essa questão do, dos medos futuros, como que você acredita que a pessoa pode minimizar né, essa, esse, essas vozes sabotadoras, esses medos que ainda não são realidade, né, mas que muita gente sente? Que o sentimento é igual. Se o cara está com uma arma na sua cabeça... Assim, o medo do, do fracasso. Né? Você, você fracassar ou pensar na possibilidade de fracassar, talvez você sinta o medo com a mesma te, é, intensidade. Como que eu posso minimizar os medos futuros Sabendo que eu posso viver numa prisão egóica é eterna de ficar sofrendo pro resto da vida sem nada ter acontecido ainda de ruim, né? Mas só pelo medo ilusório. Né? Como é que você, assim, você acha que a pessoa pode lidar um pouquinho com isso? Não, des... chega aí des... desiste. Não faz nada. <risos> Não, tá brincando. Paralisa, paralisa. Paralisa. Parou, paralisa. Vai pra piracanga <risos> Cara, sabe como, sabe como chama o medo do futuro? Ansiedade. É. E, então, e a nossa sociedade, a maneira como a gente está construída, a gente tem uma relação muito bizarra com o futuro, né? Quantas pessoas você, você, conver, você conversa que está falando, estou ansioso, ou tenho um ataque, crise de, de ansiedade, ataque de pânico, etc, né? O então, é, algo... é campeão, né, na América Latina. Campeão, campeão. Então, a gente tem essa relação com o futuro, que é de entender, controlar, ter garantia, saber. Você tem que saber isso de, de todos os modos, né? É, e, e daí, efetivamente, aqui, o, o futuro se torna muito um negócio muito maior do que, daquilo que você pode enfrentar. É, então, tem, então, não é uma resposta simples, porque isso é um fenômeno complexo. Eu não quero diminuir quem sente ansiedade ou quem tem crise de ansiedade, porque algo é real, né? E é uma dor muito, muito profunda, e que não tem a ver só com a pessoa, mas tem a ver com todo um contexto que a gente vive. É, mas uma das, uma das maneiras de encarar esse futuro de uma outra maneira é primeiro olhando para esse medo, né? Para esse medo, e, e, ou seja, do que eu quero cuidar e quais são os, os, os meus recursos para isso. Entendendo que nesse, nessa possibilidade do futuro, se eu olho para ele com, com esse lugar do que pode dar errado, eu efetivamente caio na ansiedade. Mas se eu olho para ele com esse lugar de... É, assombrado, maravilhado, fascinado com as possibilidades do que podem existir, aí eu entro no lugar de aspiração ou de ambição. Então, tem uma mudança, quase que do óculos, assim, com que eu olho para esse futuro. Então, se eu olho para esse futuro como ameaçador, ameaça ele vira ansiedade. Se eu olho para esse futuro como possibilidade, como fascínio, ele, torna, ele se torna aspiracional ou, ou com esse lugar de ambição, né? Não estou dizendo que é fácil, porque tu, todo o nosso redor está construído para você querer ter controle sobre isso, né? Mas sabe um negócio que eu aprendi recente? Imagina, cara, eu quero chegar, eu quero chegar, assim, imagina, eu quero ter uma escola virtual que fala sobre as emoções no Brasil, meu sonho. Sabe qual que é o próximo passo? Qual, o passo mais importante? Qual que é o passo mais importante? De toda a roça. O próximo. É o próximo. Isso é muito, muito... Pra mim é muito difícil. Porque eu, eu tenho... Esse, que tem a ver com o que se falou no Instagram, né? Que tudo tem que estar tá pronto, tem que estar tá lindo, não pode falhar, tá tudo, tem que estar tá tudo certinho, né? Mas nesse, pro, nesse processo, enfim, acho que eu já saí do tema. Não, legal. não, tá total no tema. Que é, que é muito isso de, de, de entender como que você pode sair dessa, desse ciclo da ansiedade, do, do, do futuro, das possibilidades e voltar para o presente, que é o próximo passo. Né? Que é o Exato. agora, beleza. O que, que eu posso fazer agora que tá dentro do meu controle, porque eu posso ir lá e agir, para construir a visão que eu quero positiva né, no futuro, e não ficar só vivendo na, na visão, que, que aí a gente começa a ver as pessoas que são mais planejadoras e sentem um puta tesão em desenhar o futuro, das pessoas operacionais que executam, que tem uma, uma visão mais imediatista das coisas, é a mesma coisa que você falou do, do, da pessoa mais positiva, otimista, da pessoa mais medrosa, pessimista, então não tem certo, errado, não tem melhor ou pior, eles são legais por serem complementares, porque assim você consegue encontrar essa estação da rádio, né, ficar um pouco mais balanceada ali no meio. Porque o otimista, eu sou um cara, eu sou extremamente otimista. Então, o que que acontece? Muitas vezes eu me frustro, porque eu espero, né, ter expectativa demais, ou espero, né, só coisa positiva, é, só que coisas positivas acontecem. E vai lá quando tem a bomba eu fico né, meio chateado, e tal. Mas ter esse, eu acho que como tudo na vida, né, buscar mais o equilíbrio. Né, e parar de, de se auto julgar, ou julgar o outro né, que seja diferente, ou que, que sinta coisas e haja de formas diferentes é, é uma maneira mais sábia e leve né, de levar esse tipo de, de processo. Super! E... e de ter essa flexibilidade, né? E de, e de ter essa... Ele só complementando uma coisa sobre o medo, que é muito bonito também, uma um das outras autoras que eu tava lendo, ela estava falando sobre um rabino, que daí ele traduziu a palavra medo em duas palavras diferentes. Uma que era o Pachat, né, que, que é esse medo que a gente sente de ameaças, de coisas que podem nos acontecer, etc. E a segunda, ela fala que é, é o medo ira, que é o um medo, essa reação, essa sensação que a gente tem quando a gente está diante de algo que é maior do que eu, né, ou estou num espaço que é muito maior do que eu costumava estar antes, né, ou algumas pessoas relacionam isso com o divino. Então eu achei isso super interessante, porque muitas vezes nesse salto, né, de eu sair de algo que eu conhecia, de uma organização que eu conhecia, de um espaço que eu conhecia, pra ir atrás desse sonho, algo que eu sonho, eu me eu me deparo com esse espaço que é maior do que eu, hum. né? E que daí, de novo, não tô falando de uma ameaça que é, é física, ao contrário, né? Tô falando dessa quase que, de caramba, eu tô, eu tô diante de algo que é grande, tô diante de algo que pode me transformar, tô diante de algo que é, que pode me, me preencher. E isso, às vezes, a gente também, porque a gente não sabe diferenciar, a gente não, não aprendeu a prestar atenção, a gente confunde com medo puro, né? E daí paro. É, Total. Isso acontece bastante é, também com as mulheres, né, a, a gente é, não, não foi incentivado a levantar a mão, falar vamos, ousa, tudo bem errar, vai, vai sempre, não, tudo bem, você tá, tá bem ali, fica de rodinha, né, And de bicicleta de rodinha, tá tudo certo. Então, esse outro, essa, essa outra mirada que é quando a gente atravessa essa fronteira, sabe, e se depara com algo que é muito maior do que, do que nós mesmos, eu achei isso lindo, achei isso muito lindo. Lindo, e, e acontece muito nesse momento de pessoas talvez largando uma prisão profissional que durante anos né, você foi construindo essas camadas e foi, e foi nesse, meio que se acorrentando né, nesse, nesse sistema, nessa grande matrix, aí você resolve dar um salto de fé e vem aquele medo do sucesso, uhum. né, porque é o medo de você iniciar um projeto que vai te preencher, um projeto grandioso, um projeto que, e se der certo, pode você vai viver um monte de coisa que você nunca viveu, que eu acho que um dos maiores medos, assim, uma coisa que tá muito na raiz do medo, que você falou, é o medo do desconhecido, né, de você se entregar a algo que você não tem previsibilidade, que você não vivenciou, que você simplesmente não tem memórias ali conscientes de, de, de como vai ser para você sentir aquele, aquele sentimento de, de estar é, no controle, né, uhum. e... E isso é legal que linka com uma outra pergunta que eu queria te fazer é em relação a, ao estoicismo, à a, a filosofia estoica do, que muita gente considera essa questão de, de não dar muita voz para as emoções, de, de uma pessoa estoica, uma pessoa mais neutra, uma pessoa que, que não reage tanto aos estímulos, onde eu não possuo controle. Né? Então, por exemplo, é, Covid, você não tem controle sobre uma crise dessa, uma pandemia mundial e tal. Então não adianta eu ficar é, chorando ou sentindo, é, me prendendo, sentindo emoções negativas, porque isso está fora do meu controle. Então eu tenho que ter uma atitude mais estoica e seguir em frente fazendo aquilo que está dentro do meu controle, que é usar máscara, que é evitar aglomerações, que é de repente me reinventar nesse momento e fazer um coisas que está sob o meu controle. Mas as emoções estão lá, né? independente se você pode controlar ou não fatores externos. Né? dentro da, do que você estudou, do que você pensa em relação à agilidade emocional, que envolve essa flexibilidade, o é, que você pensa em relação a, ao que os estoicos defendem né, em relação a essa coisa do, do, do controle? Ok, quem, quem sou eu para reverter toda uma corrente filosófica? Mas vou, vou te dar um, uma perspectiva, né? Perfeito. E, e daí, são, são, vou responder em duas partes, né? Só complementando uma coisa que eu disse antes, né? Uma emoção, ela tem um gatilho e ela tem um início, um meio e um fim. Às vezes, tem nada que aconteceu eu continuo sentindo isso. Né? E eu vou chamar isso de estado emocional. Então, eu não tô falando desses estados emocionais que eu sinto isso constantemente. Então, às vezes você acorda e já sente tristeza. Você já acorda e já sente raiva. Você está naquele estado emocional constante. Né? É. É, e, e, e talvez hoje. Ah, e a segunda parte é que talvez a gente tenha outras maneiras de olhar para o que acontece internamente. Então, qualquer coisa que acontece no ser humano, eu, eu vou olhar em três dimensões, né, que é como eu entendo isso, como eu interpreto, que narrativas eu tenho, que palavras eu tenho para isso, o que, que eu sinto, né, e efetivamente o meu corpo, né. Hum. Então, se eu olho para a crise do, do Covid e sinto ansiedade, ou sinto medo, e eu falo, não, eu não, eu não quero reagir para essa ansiedade e para esse medo, então eu vou, eu, vou agir, né? eu vou agir no que eu posso, eu estou na verdade já fazendo uma mudança de interpretação da minha narrativa da história que eu estou vivendo com relação ao COVID. E a partir uhum. dali eu já eu mudo a minha emoção, né? Porque eu já fiz uma nova interpretação daquela realidade. Então eu vou para uma emoção que, que que me deixa me movimentar melhor nesse nesse aspecto, né? Então eu eu eu interpretaria o que um estoico diz dessa maneira. E acho que uma outra coisa é, e que talvez pode ser até uma crítica é que a gente a, talvez aprendeu a viver as emoções ou naquele zero ou no 10, né então, é, aprendeu a, a viver as coisas nesses extremos, assim e portanto, talvez a gente falou opa, esses extremos eu não quero concordo com você, eu também não quero viver nesses extremos eu já vivi bastante, né já, já vivi muito, muito, muito na raiva assim, muito na raiva e, então, então, talvez tenha, tenha a ver com aprender a viver isso desde outro lugar e olhar a riqueza que tem das mensagens para nós, de algo que é inerente humano. A minha perspectiva é que isso é inerente humano, né, e no que é inerente humano, é, faz parte da riqueza da nossa experiência humana, de maneira geral. Muito bom. Pô, arrasou. Vamos mandar pra, <risos> direto para <Seneca>, o daí <risos> <Eu> mando, mando. <risos> ah, Muito bom, muito bom. Então, ó, a Vivia Amaral é, mandou uma pergunta aqui que eu acho que é legal a gente... Trazer. Ó, quando vem a emoção, deixa ela vir ou se controla? E como? Legal. Essa é uma pergunta que demorei umas duas horas para falar, né? Então, a primeira parte a gente segue aqueles, aqueles quatro passinhos de novo. E o quarto passo, que eu não falei em detalhe, ele é bem extenso para gente aprender de que maneira eu aprendo a reagir é, com isso de uma, de uma maneira diferente. Mas, mas vamos tentar. Quando vem a emoção, é, muitas vezes não adianta reprimi-la, né? Então, eu identifico o que eu tô sentindo, presto atenção no qual que é a mensagem é. que aquilo tem pra mim, e, e a partir do momento que eu identifico a emoção, presto atenção na mensagem que ela tem pra mim, eu consigo escolher a reação que eu quero ter, né, que reação eu quero ter frente a isso. Então, meu exemplo, né, que eu falei para você escrever muito na raiva. Então, nos ambientes de trabalho, por exemplo, chegava um, um e-mail é, de um projeto, por exemplo, que era meu, e que outra pessoa... Tava, tava tocando sem, sem entrar em, sei lá, sem validar comigo, né? Uhum. Então, no início, eu já ia pra emoção 10 e respondia, como assim, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá. Depois eu falei, gente, não funciona, né? Não tô ficando bem, não tô ficando bem falada, então eu ignorava o e-mail, não fazia nada. E depois que eu aprendi a modular, eu aprendi a falar pra mim, não, isso me deixa puta, né? Então, lá no nível 3, isso me deixa puta. De respiro, né? E depois eu, eu respondo. Né? E, e respondo com, com o grau de intensidade correto. Então, talvez o controle não seja a palavra que eu usaria, mas é o, o, o que, que eu, como eu aprendo a usar as informações que aquela emoção está me trazendo e tomar uma ação diferente baseada naquilo que são é os meus valores. Então, eu tenho o valor de não desrespeitar outra pessoa, mas se eu estou vivendo a raiva no 10, talvez eu desrespeitasse a pessoa no que eu estava falando, né? Eu tenho o valor de conseguir ser autêntica, então se eu estou no zero, eu também não, não me expresso nesse lugar autêntico. Então, de que maneira eu respeito e sou autêntica? É controlando hum. esse, esse espaço de como, de como eu me expresso. Muito bom. Muito bom. E como que você faz, Thali, para assumir essa atitude mais observadora, né? De maneira bem prática, assim. Você deu o exemplo do e-mail. Mas, às vezes, você tá numa discussão de relacionamento. E você não tem esse momento de ler o e-mail e guardar para você. Tá? Você tá ali. <risos> o cara, porra, botou o dedo na tua cara. Pô, a pessoa gritou com você. Ou numa reunião, né? O chefe foi lá e agiu uma maneira de tapa na mesa, xingou, ou a pessoa no trânsito né, é, te fecha, aquelas coisas bem instantâneas, onde a gente tem a tendência de reagir sem pensar, né, a gente simplesmente reage. Você falou que é importante reagir, não reprimir, mas eu, eu vejo também que no budismo e tal, a gente, a gente, eles falam uma questão de praticar a não reação, no sentido de, de quando tem um estímulo, você assumir uma atitude mais observadora e você influenciar a sua, você pensar a sua ação, não de forma a reagir espontaneamente, mas você conseguir ter esse dar espaço para trás e idealmente nem reagir, mas agir em função do que, que você acredita que seja mais alinhado com seus valores, com seu com o contexto da situação, etc, né? Você tem algumas ideias práticas da pessoa assumir esse esse ponto mais de observador em momentos de, de turbulência, de de tiro porrada de bomba que você não consegue simplesmente não ler o e-mail, né? Ou deixar para ler um pouquinho depois. Vou dizer que acho que depende da emoção, né? Porque, porque o que eu ouço quando você quando você fala, consigo ver isso muito claramente. E depois eu falar sobre a raiva específica, numa briga de trânsito, numa briga de, de enfim de trabalho, o que quer que seja, em que eu, eu não não não expresso. O que eu entendo por isso é que se eu faço isso com com essa emoção que eu acho não tão legal invariavelmente eu vou fazer com outras também. Então, amor, uhum. ternura, carinho, etc. Então, o que eu, a minha interpretação é que eu vou tornando a vida menos rica nesse sentido, né? Uhum. Porque não eu não tenho como compartimentalizar isso dessa maneira. Tendo dito isso, é, eu acho que tem novas maneiras de a gente lidar com as nossas emoções. Então, vamos falar sobre a raiva especificamente, né? A raiva acontece em algumas coisas. Uma coisa é, eu quero alguma coisa, então eu quero chegar em algum lugar rápido e alguém me fecha no trânsito. Né? Eu tenho essa, essa percepção de ameaça ou de, ou de injustiça, por exemplo. Então, a primeira coisa é que, no, na nossa vida mais animal, quando rolava uma ameaça, né, entrava bastante adrenalina noradrenalina para eu resolver o problema. O que aconteceu hoje? Que, novamente, se meu problema ele não é físico, eu estou com toda aquela energia no corpo que não me ajuda a solucionar um problema que é de coordenação, que é complexo, que é de negociação, que é etc. Então tem uma parte que é, que é corporal, né? que é de descarga, que é de soltar isso. Só que hum. o nosso problema é que a gente solta essa descarga fazendo uma vingança, um castigo com a outra pessoa. Então, a, a raiva é minha, porque o desejo de chegar mais rápido é meu, não é da outra pessoa. Então, se eu me responsabilizo pelo que eu sinto, né, eu, não, eu, eu aprendo a não descarregar isso como forma de vingança, de castigo pro outro e daí não escalou no isso. Então o problema para mim não é sentir a raiva mas é de que maneira eu expresso ela né? de que uhum. maneira eu, eu lido com ela depois e é verdade, às vezes dá merda, assim, às vezes não dou conta, né? às vezes a pessoa realmente fez um negócio que me provocou de uma tal maneira que eu explodo é, o, que eu, o que eu levo é como que a gente aprende com isso, né? é olhar para trás e falar, puxa, realmente né? poderia ter dito diferente, na próxima já, já quero testar algo novo então, e às vezes depois que a briga passou, depois que explodiu, depois que o Ameda olhar e falar, não, tal, o que, que, que, que eu aprendo com isso? O que, que eu levo né? que, que eu levo para casa? O que, que eu levo de, de tarefa? É... Acho, que, acho que é um outro ponto de vista, assim, né? E, e também não pratico o budismo, não, não pratico o estoicismo e, e consigo enxergar. É, onde onde isso tem uma sabedoria também, né, de aprender e analisar as coisas e talvez aí eu, aí a gente conhecida porque acho que realmente parte desse processo é como a gente é, aprende, né, e olha para trás e aprende. Perfeito, acho que concordo 100% com o que você falou. Tudo é uma oportunidade de aprendizado, né? Seja algo quando você consegue encontrar o bom, a boa medida para a emoção naquele momento e você, poxa, fiz bem, vou repetir isso mais vezes ou quando você tem uma uma atitude desmedida, né, muito pro 10 ou pro 0, você fala, pô, da próxima vez, então, ou eu apresento um pouco mais de amor ou raiva para me posicionar, ou eu vou segurar a bola e não, não xingar a pessoa de tudo que eu xinguei e receber um processo, né, no, no <risos> corporativo. Mas, é, e, eu, falo, eu acho que a conversa que a gente teve aqui hoje trouxe muitas facetas de algo extremamente complexo. Totalmente. Né? Porque são as emoções, é, é um mix, é, é, tem, tem uma parte fisiológica, tem uma parte emocional, tem, eu, tem assim, minha crença é que tem uma parte espiritual também, uhum. que envolve isso tudo. Então uhum. é, é difícil é, trazer uma fórmula, eu acho que não existe fórmula, mas há, há alguns pilares e, e alguns elementos que você trouxe eu acho que me, me ajudaram muito a, a entender melhor é, mecanismos das emoções quando, eles, quando elas aparecem e, e formas mais chaves de, de aprender a lidar com isso daí, né? em qualquer tipo de situação, seja na família, seja no relacionamento, seja no trabalho, seja no dia a dia. É, as emoções estão presentes na hora que a gente acorda, a hora que a gente vai sonhar e, e entender ferramentas para a gente navegar melhor, com mais agilidade, facilidade, flexibilidade. Sem dúvida, no final do dia, a gente tem uma vida muito mais plena, equilibrada. Né? E, e, e aí eu queria saber de você, do lado pessoal agora, Thalita, Sim. Desde que você começou a estudar, mergulhar nisso tudo, ajudar pessoas, como é que você se vê? Né? Os principais benefícios para a sua vida, os principais ganhos até agora que você teve em praticar isso tudo que você, que você deu uma palhinha aqui hoje? <risos> ah, acho, acho, que, acho que tem um lado de, de me sentir mais autêntica né? e reconciliada com partes minhas que eu achava que eu tinha que reprimir. Então, de novo, eu menciono a raiva porque ela foi muito presente na minha vida e eu, eu achava que eu tinha que reprimir isso, né? Porque o meu pai era alguém que expressava muita raiva, não gostava de ver isso, mas aí quando eu perdi o controle, eu expressava mesmo. Então, então eu ganhei um espaço de autenticidade porque a partir do momento que eu me reconciliei com isso, eu também consigo é, me expressar mais na ternura, no carinho, nesse, nesse outro espaço de, enfim, de, de todas as emoções, sabe? Então, eu me, torno, eu me torno, acho que, mais íntegra, mais autêntica, mais real, mais vulnerável também, né? Porque eu sinto mais, realmente, né? Mas é, é o que eu acredito é, que, enfim, do que é feita a vida. E, e não é óbvio, né? Tem pessoas assistindo aqui que convivem comigo, que falam, não, é, não é esse espaço, assim, de, meu Deus, agora eu sei tudo. Não, né? tem, tem muitas coisas que, que ainda estou aprendendo, que tem que aprender a lidar. É, mas isso me abriu uma maneira de olhar para mim de muito, muito grande e abriu uma maneira de olhar para os outros, né? De, de entender de escutar a partir de outro lugar. Muito bom. Então, por aí. Muito bom. <risos> Itali, para quem quer se aprofundar sobre esse tema, se tem uma leitura ou é, algo assim, onde que as pessoas podem buscar mais sobre esse tema? E, obviamente, fala também onde que as pessoas podem saber mais sobre você e seus projetos. Legal. começar pelo último. Então, toda semana, né, eu abro essas conversas sobre emoções no Instagram, que eu queria que chama agilidadeemocional.com.br, que é o que está é, aqui. Então, a gente conversa bastante, as pessoas colocam as suas posições, a gente conversa sobre as emoções. Tem um livro da Susan David, que chama Agilidade Emocional, que é muito legal, Ela tem um TED Talk, que é muito legal. Tudo que o Daniel Goleman escreve sobre emoções é super interessante. É, tem a Carla M McLaren, que ela tem vários vídeos no YouTube também, fala sobre as emoções de uma, de uma maneira diferente. É, eu tenho um curso sobre as emoções, que é muito, que é muito legal. É, tenho, tem, nossa, tem o, o, o Sabino Levi que também fala muito sobre as emoções de uma maneira legal. É, to, todos os ângulos valem a pena. Assim, acho que não tem um ângulo certo, não tem um caminho certo, mas todo, tudo que te permite ter um novo olhar a respeito de você mesmo, das emoções, é, são válidas e valem a pena. Mas eu começaria por esses daí. Muito bom. Querida, obrigado. Galera, se vocês ainda não seguem a Thali, sigam, porque vocês puderam ver aqui a pontinha do iceberg, mas esse <risos> ser humano tem muita coisa linda aí para compartilhar. Então, estou muito orgulhoso dos seus movimentos, dos seus ciclos, Thali. É muito bonito acompanhar, né? São 10 anos aí que a gente se acompanha, então, é ver é, tudo que. Nossas, nossas vidas mudaram completamente, né? Cara, tá quem aqui. diria, né? <risos> e vai mudar muito ainda, mas foi uma delícia esse bate-papo. Então, galera, por favor, mandem mensagem aí, direct pra estar ali, entre em contato com ela, saibam mais sobre tudo que ela vem fazendo, porque é um projeto lindo e, sem dúvida, vai, vai ajudar muitas, muitas, muitas pessoas. Obrigado, querida. Foi. Querida, incrível. gratidão, gratidão. Eu te admiro muito, você sabe disso. Muito. Muito mesmo. Muito obrigado. Foi top. E aí, curtiu esse bate-papo com a Tali? Muito bom, né? Essas chaves que ela trouxe para você aprender a abraçar suas emoções de maneira mais completa, você conseguir lidar com elas de maneira mais equilibrada, encontrando aí o seu meio termo, encontrando a boa sintonia, para que você não sofra né, com esse turbilhão Sentimentos, de dúvidas, de questionamentos no momento de transição de carreira que talvez seja o que você está vivendo aí. Mas independente, tudo que ela falou vai te trazer muita agilidade emocional para lidar com a sua família, com as pessoas que você ama, com as pessoas no seu trabalho, com todos que você hoje tem uma relação, a partir do momento que você abraça suas emoções e interage é, com os outros, levando em consideração tudo que a gente conversou aí, sem dúvida, você vai trazer muito mais sustentabilidade com seus relacionamentos e uma leveza aí para seguir em frente. Então, se você curtiu essa conversa, eu tenho várias outras aí nesse podcast, dá uma olhada aí nos episódios, porque eu venho convidando hackers que estão hackeando parte da vida em busca de mais sentido, mais liberdade e dessa forma você vai conseguir seguir em frente se inspirando, mas também pegando vários elementos aí para aplicar na sua vida. Beleza? E se precisar de ajuda, conta comigo, tem vários formatos aí na descrição para você dar uma olhada e a gente segue na jornada, beleza? Até a próxima.